Fala aí, gente! Vocês estão bem? Porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e dessa vez trago pra vocês mais um vídeo de E se? E se o Professor Paradoxo fosse do mal? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Professor Paradoxo, o viajante do tempo, o cientista com o nome perdido, o Dr. de Ben 10. Essa entidade benevolente possui total conhecimento do espaço e do tempo. Ele viaja por todo o multiverso, ajudando os heróis de todas as realidades paralelas. Na verdade, ele até mesmo viajou para lugares além do multiverso, como o centro da criação, já que os sapiens celestiais eles criaram uma regra né, de que o paradoxo ele não deve se aproximar deles por motivos nunca explicados, mas eu tentei explicar isso em uma teoria nesse vídeo aqui, né, por que tem essa regra, se você não vê esse vídeo, clica aí no card. Bom, a sua maior criação é o crononavegador, navegador que é tão poderoso que, é que ele pode destruir tudo que existe se usado de maneira errada. Mas agora imagine se esse personagem extremamente poderoso não tivesse seguido o caminho da paz e da ordem e ele tivesse escolhido o caminho do mal. Primeiro, vamos analisar o personagem do Professor Paradoxo. Para ter essa variante dele, teremos que analisar como surgem alternativos professores paradoxos. Obviamente, existem Fora da Lenda do Tempo, o Professor Paradoxo não pode ter versões alternativas do mesmo jeito que o bem por causa que elas são de outras linhas do tempo e o paradoxo ele existe fora do tempo. A maneira como paradoxos alternativos surgem é ele viajando no tempo para um ponto onde ele já esteve e se encontrando lá. Como aconteceu lá no episódio paradoxo, né? Que ele estre No caso ele mostrou para o seu futuro onde a Terra estava toda destruída e havia um paradoxo ali que falhou em salvar a Terra. Aí esse paradoxo eventualmente ia viajar de volta no tempo para salvar a Terra e ia virar o paradoxo que levou Ben, a Gwen e o Kevin para esse futuro. Então os paradoxos alternativos funcionariam como sendo diferentes momentos da existência do próprio professor paradoxo, ou seja, todos eles são a mesma pessoa, mas a personalidade e o nível de poder e conhecimento é diferente para cada um, porque é o mesmo cara em momentos e situações diferentes da vida eterna dele tendo isso em mente, vamos analisar sua vida desde a sua origem e ver qual o momento perfeito para o surgimento de um professor paradoxo do mal. Quando o um cientista de descobriu as propriedades especiais do Cristal de Quarço ele criou uma broca subatômica capaz de abrir um buraco no espaço-tempo, o portal de Lo Soledad. Ele foi jogado para fora do tempo no horizonte de evento. Eventualmente, pelos momentos que ele passou lá, ele enlouqueceu até que ele cansou da loucura, começou a aprender e daí ele criou o Crononavegador. E se durante esse momento de loucura o Professor Paradox já tivesse a habilidade de viajar no tempo, no espaço, dimensões e tudo mais, antes da criação do Crononavegador, que de fato dá o controle da pessoa sobre essas coisas, aí esse paradoxo enlouquecido ele iria ficar vagando pelo multiverso em vários momentos do tempo procurando Maneiras de obter controle sobre o poder. Provavelmente nem iria se chamar Professor para Paradoxo, mas sim Doutor. Assim como o general em Lô Soledad o chamava em referência também ao Doutor Paradoxo, que é um vilão do domínio que é um paradoxo do mal. E como esse Doutor é um momento da vida do paradoxo, o Paradoxo não pode lutar contra essa versão maligna dele, pois ele é parte do Paradoxo. Aí tudo que o Paradoxo fizesse contra o Doutor, ele iria voltar pra ele, pois são a mesma pessoa, né? E o Paradoxo também não ia querer fazer nada contra ele, pois sabe que essa versão enlouquecida sua eventualmente vai abandonar a loucura e usar o conhecimento que obteve para construir o Crono Navegador. Então ele é meio que um mal necessário, tá ligado? Ele precisa existir para que todas as coisas boas que o Paradoxo faz, por toda a existência, aconteçam. Isso também funciona em reverso. O Doutor não pode atacar o Paradoxo, porque o dano é refletido de porque eles são a mesma pessoa como eu falei. E isso nos leva ao objetivo desse vilão. Diferente do paradoxo que respeita as regras universais, o doutor ele viola todas as leis. O então, seu objetivo é fazer tudo para obter o poder necessário para se tornar um ser separado do professor paradoxo. É né? para se livrar de todo esse seu destino de, de um dia perder a loucura e virar esse ser benevolente. Afinal de contas ele já existe fora do tempo. É né? separar do seu destino não deve ser tão difícil. Talvez justamente por ele, é, por ele loucamente estar em busca do poder, ele iria até o centro da criação para tentar absorver os poderes dos sábios celestiais, quem sabe, né? Será que foi isso? A explicação? Será que foi isso que aconteceu? Pode ser que seja isso, pode ser que não, mas o mais provável é, quem sabe? Você deveria saber Bartolomeu, afinal você é um celestial voracioso e entendi tudo sobre o centro da criação. Sim, eu sei mesmo, porém eu não tenho obrigação de revelar essa informação, se nem os diretores quiseram dar essa resposta para os fãs, imagina eu, se quiser essa informação vem tirar de mim a força. é assim, pois bora pra briga. Tempo. Tempo. já cansou seu gato branquelo tempo é só para você se preparar para meus golpes finais mas agora como enfrentar esse vilão temporal que nem paradoxo pode diretamente lutar contra para derrotar um paradoxo do mal só uma possibilidade usar um e do bem em Supremacia Alienígena, o Ion absorve muitos bens alternativos e os fez seus servos. Isso significa que o poder croniano ainda existe nesses Omnitrix alternativos. E viajando para um desses universos, o Ben Prime ele poderia sincronizar o seu Omnitrix, um deles e é desbloquear a sua transformação do íon. Os poderes temporais da transformação croniana, obviamente, é a única maneira do Ben defender a sua realidade contra essa ameaça temporal. Mas o próprio professor Paradoxo reafirma para o Ben que não é uma boa ideia lutar mais do que necessário contra o doutor. Afinal, ele é um mal necessário. Bom, então é basicamente isso que aconteceria, né, galera? Espero que, você, espero que vocês tenham entendido. Tipo, paradoxos alternativos, nesse caso aqui, seriam a mesma pessoa, seria o paradoxo só que de momentos específicos do tempo. Só que no final das contas, todos esses paradoxos iam voltar a ser aquele paradoxo que a gente conhece Então é muito interessante isso, né? Eu nunca explorei isso aqui no canal, nunca expliquei essa parte aqui pra vocês Teve esse vídeo aqui de perguntas que eu meio que falei, né? Sobre paradoxos alternados, poderem existir ou não E aqui foi eu aprofundei mais esse assunto, né, galera? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse. desse se Comentem aí, galera, quais próximos ICs vocês querem que eu faça aqui Porque tem muitos, galera, o universo PN10 é infinito Vocês têm que entender isso de que mudar uma coisinha do passado pode afetar totalmente o futuro, várias coisas podem acontecer para mudar a timeline. Então qualquer coisa que vocês pensarem, vocês sugeram aí nos comentários e eu vejo qual das opções é mais interessante para fazer em vídeo. Mas não se preocupe que eu não esqueci viu, do agregor né, absorver o, o sap celestial, isso aí eu vou fazer futuramente também. Viu? Eu sei que vocês querem que eu faça muito né? eu vou fazer sim. Mas galera, antes de terminar o vídeo, eu queria apresentar a vocês, vocês que não conhecem, talvez alguns de vocês conheça que eu já apresentei aqui no canal, mas é o curso de desenhos, que é o Desenhando Sem Dom. Lá você aprende, que para você desenhar bem, você não precisa já nascer com não. você pode aprender isso na prática, se esforçando. O professor do Lai é muito top, ele faz um desenho maior realista, né? é massa demais, se você estiver interessado, vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. E também, se vocês não conhecem o meu canal secundário, o canal Humorizando, vou deixar aí na descrição o um canal de humor que eu faço com o meu tio, Victor Vidal. Ajuda a dar uma forcinha, que a gente tá quase chegando nos mil inscritos, galera. Se vocês me ajudarem a chegar nos mil inscritos aí, eu fico muito feliz. E também ajuda o canal aqui a crescer mais na né? gente chegar aí aos 200 mil inscritos, vai ser muito massa quando eu chegar. Pode ter certeza que eu vou fazer mais um especial aí. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível. seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!